Quer vender mais bolões, mas está com falta de tempo para poder conseguir explicar para o cliente e ele ver as vantagens de comprar um bolão seu? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar algumas dicas sensacionais para poder aumentar suas vendas. Vem comigo! Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Nos levantamentos que eu tenho feito para poder saber como que a gente pode melhorar as vendas e vender mais bolões. Uma das coisas que nos foi colocado é a dificuldade e falta de tempo de explicar sobre um jogo para o cliente. Pois bem, em outros vídeos dessa mesma websérie, a gente tem passado algumas dicas que podem até ser que elas se relacionem com essa daqui, e você vai entender agora. Você já ouviu falar no caderninho de ouro? Pois é, assiste os nossos vídeos que a gente vai explicar melhor sobre ele depois e como que você pode criar ele. Mas a dica aqui em primeiro lugar é você poder começar a criar conteúdo para os seus próprios clientes. Eu já disse em outro vídeo também, não crie grupo de clientes, isso é um grande risco para você, para você perder os seus clientes, então tenha um celular específico da lotérica para colocar os seus clientes lá dentro. O segundo passo é sempre que você abordar alguém que comprar um bolão, já pega o número de telefone dele, já adiciona na sua lista e você vai ter mais tempo para poder criar uma relação com ele e educar ele a comprar bolões de você. Como é que você pode fazer isso? Primeiro você pode pegar alguns vídeos daqui da DoraSoft e enviar para ele onde a gente explica como é que funcionam as loterias da caixa ou até mesmo os bolões. Ou uma dica que eu acho que é melhor ainda é você e a sua própria equipe fazerem vídeos pequenininhos de poucos minutos ou de poucos segundos explicando para a pessoa como é que funciona. Você quer ver um exemplo de vídeo que você pode mandar? Mais ou menos assim. Oi, tudo bem? Aqui é da Lotérica X e a gente tem a loteria que está acumulada em 20 milhões e eu quero te explicar rapidinho como é que funciona. Nós temos aqui um bolão de X dezenas com 10 jogos para você poder comprar. Viu como pode ser simples? Um simples vídeo desse, você pode começar a levar mais informação, porque muitas vezes as pessoas se querem, sabem que está acumulado. E aí quando você manda numa lista de transmissão, ou você manda a mensagem para a pessoa em vídeo, ela vai ver que ela está tendo um atendimento diferenciado. E esse é o grande negócio, é ele entender que ele é único para você. Mandar uma mensagem dessa é tão rápido que você não faz noção. Olha só, muitas vezes as nossas operadoras ficam no celular para poder mandar mensagem sobre coisas que não tem a ver com a lotérica. E por que que ao invés de fazer isso, a gente não aproveita o tempo delas com grandeza, levando mais lucro para elas, porque elas também podem ganhar comissão disso, e fazer elas ganhar mais dinheiro? Isso é trabalhar de uma maneira inteligente, voltada para o crescimento da lotérica e para a produtividade, assim você consegue criar os vídeos, mandar para eles semanalmente dizendo algumas dicas a respeito das loterias. O que você acha da ideia? Então vou fazer o seguinte, eu vou falar agora mesmo. Olha só, dica número 1 um do que você pode dizer para a pessoa. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu vou pegar o exemplo da Mega Sena, por exemplo. Você vai falar assim, oi, tudo bem? Aqui é... aí você dá o seu nome, então vamos lá. Oi, tudo bem? Aqui é o Neymar, da Lotérica Brasil. Eu estou te mandando esse vídeo para você poder saber que a Mega Sena está acumulada em 32 milhões e que você só precisa jogar 6 dezenas dentre as 60 e aí você já concorre a ganhar essa bolada de dinheiro se você quiser fazer um jogo com 7 dezenas aumentei muito a possibilidade de você ganhar e aí você vai pagar apenas 24,50. agora se você acha que você pode jogar um pouquinho mais e você vai ter uma possibilidade muito maior de ganhar Joga um jogo de 8 dezenas, R$ 98,00 e você vai poder ganhar e vai poder festejar junto com a gente essa vitória. Vamos fazer esse jogo? Eu tenho um bolão aqui que está no seu jeito, prontinho para você. Ó, Ele tem 10 jogos com X dezenas e custa apenas tantos reais. Bora participar? Me manda uma mensagem aqui que eu já vou deixar uma conta separada para você. Viu? É bem simples. Você pode fazer um vídeo rapidinho, tanto você quanto a sua equipe. Assim, ele volta na sua lotérica e vai querer um atendimento personalizado. Inclusive, vamos tratar em outro vídeo sobre caixa especial para jogos. Fique ligado. Oh, esse número de telefone aqui, oh, manda para mim a palavra VIP. Eu vou te enviar conteúdos exclusivos toda semana para você poder melhorar suas vendas.